Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um jogo NFT que tá sendo prometido um ROI de 22 dias. O que, que seria então um ROI, cara? Basicamente o um retorno do investimento. Você investindo no projeto em 22 dias, você recupera o investimento e depois é só lucro, beleza? Obviamente que tem um risco, né? A gente não pode garantir nada, eu não sou dono do jogo pra garantir algo pra vocês, mas é isso que eles estão prometendo e agora a gente vai estar tá dando uma conferida nesse projeto. Então basicamente estou falando aqui do Powerverse, né? Basicamente o poder do arco-íris infinito. Jogue, ganhe e divirta-se em nosso infinito Power Reverse, né? Então o metaverso aqui... Pory, tá? Aqui você já tem um botão pra clicar e jogar o jogo, então já tá rodando aí o jogo, tá? Você já pode estar tá jogando e pode estar tá ganhando. Olha só, aqui carregando tudo mais, você vai conectar a sua carteira. Isso aqui em breve eu mostro pra vocês. Então primeiro vamos entender, né? Bem-vindo ao Powerverse. Pori é um jogo NFT que oferece uma ampla gama de personagens porianos com poderes únicos e interessantes. Reúna sua adorável equipe, Porians, para começar uma aventura maravilhosa no mágico Powerverse agora. Então, jogue, crie nossos ovos mágicos para obter seus Porians, monte sua equipe e prepare-se para desafios incríveis do Poderverso. Ganhe, colete itens, porém NFT e ganhe dinheiro enquanto desfruta de uma experiência interessante no jogo E o ecossistema pode é um metaverso aberto Existem vários jogos em Poriverse, todas as atividades e moedas do jogo estão conectadas entre si Outra coisa muito bacana aqui é que você pode construir seu próprio Porian, né? Que é como se fosse um NFT, né? Jogável Então basicamente é um projeto exclusivo para os nossos fãs Isto é, para você criar seus Porians únicos e compartilhar com seus amigos Clicando aqui em Descubra Agora, você pode ver que tem diversas partes aí para você poder criar Então aqui é o Padrão, né? Você pode inclusive tirar foto e filmar, você pode clicar em random, né? Aleatoriamente vai aparecer um pólion aqui, mas você pode montar ele também com a parte da cabeça. Por exemplo, você quer terra, água, magia, Mac, ânsia ou estelar, tá? A parte do rosto, você quer como? Quero o de água, um rosto de água. Aqui o corpo você quer do que? Estelar. Aqui na parte dos braços, você quer um braço mágico? Você vai montando o seu bichinho do jeito que você quer. Isso eu achei muito bacana, beleza? Bem legal, inovador. E basicamente, eles estão falando aqui, inclusive, que eles não vão vender nenhum NFT, tá? Teve as vendas aí no IDO, na Whitelist, que era 3 mil slots, e no total foi vendido 1.500, onde o jogador ganhou 20 mil hiking, que é um toque deles aí. E uma gacha box, que poderia vir de 1 um a 3 pórneas, tá? Então todo o marketing do jogo agora vai ser controlado pelos próprios jogadores, tá? Além disso, tem sistema de breeding e também de aluguel aqui dos seus pórneas, entendeu? Bom, aqui tem os tokens oficiais, tem o token Riking, né? Aqui tem o contrato oficial, o token rig, aqui também o é um contrato oficial e rifa. Todos aqui com contratos oficiais, então sempre pega o um contrato oficial nos sites, né? De qualquer projeto que você vai entrar. Tá? Além disso, fala que pode é um jogo NFT com uma incrível variedade de Pórias, cada um com seus próprios poderes únicos. Recolha todos e divirta-se. Aqui também fala das classes, né? Então a gente pode ver que tem os Pórias de Terra, certo? Olha só: Pórias antigos, Pórias estelares, Pórias magia, né? Pórens água, Pórias Meca e também os mistérios. Inclusive fala aqui, né, existem centenas de pornos diferentes para coletar, treinar, negociar e lutar. Lembra até um pouco o Pokémon, assim, né? No Powerverse tudo é possível, junte-se hoje. Também lembrei muito do Axie, né, Axie Infinity. Enfim, aqui fala construa a sua equipe, então há um total de 7 espécies de porians que os jogadores podem obter participando do nosso evento de pré-venda ou comprando no mercado mais tarde, como eu falei pra vocês. Você também pode encontrar tesouro, né? Você pode explorar o vasto mundo colorido de pori e encontrar tesouros escondidos. As recompensas podem ser alcançadas depois de terminar uma sequência de atividades no jogo, seja ativo e você vai ganhar. E também, aproveite e ganhe. Os jogadores aproveitarão cada momento do jogo, completando missões ao longo da história principal. Compita com outros jogadores e participe das atividades do jogo para ganhar dinheiro e se divertir muito, né? Que é a magia dos jogos NFT, né? Você jogar, se divertir e poder ganhar. Aqui que eu falei pra vocês do aluguel, que é muito bacana. Então, além do Marketplace, o Power é o primeiro jogo NFT que permite os usuários alugar seus Powers da game, né? Ou de outros jogadores. Então, ou do próprio jogo ou de outros jogadores. E você pode usar o Rental Power pra jogar. Então, o seu Power é alugado pra jogar. Você pode explorar e ganhar recompensas com esses Powers alugados, tá? E os Powers de aluguel do ecossistema vão ter uma economia muito melhor do que outros jogos NFT, tá? Então, eu estou falando aqui pra você ficar atualizado. E aqui está um pouquinho dos Power's. Beleza? Aqui a gente tem um pouquinho da tokenomia, né, galera? Então, rodada privada aqui foi 4%, venda pública 6%, fundo 21%, o play to earn 30%, compensa de aposta 12%, orientador 3%, liquidez 5% e equipe 19%, tá? Aqui também é importante dar uma olhadinha no roteiro, então agora a gente tá no segundo trimestre de 2022, então agora é mercado, venda pública, capítulo 1 do jogo, aluguel e leilão, capítulo 2 do jogo e stake, beleza? Já no terceiro trimestre vai ter o capítulo 3, missões diárias habilidades porianas e PVE. No quarto trimestre vai ter o capítulo 3.2, vai ter mais um evento aqui por tempo limitado, chefe mundial e PVP, e no primeiro trimestre de 2023 eles prometem aí o capítulo 3.3 e um campeonato de Pory, tá? Isso é bem bacana para estimular aí campeonatos e tudo mais, né, competitivo do jogo. Aqui também tem o time, tá? Então, então alguns são públicos, outros não, tá? Mas a gente vê um pouquinho aqui da experiência deles, né? Por exemplo, Luke tem mais de 18 anos de experiência em desenvolvimento de software, Rank tem mais de 17 anos de experiência, então aqui é bom, né? Se você quiser, você pode dar uma explorada, pesquisar o nome de cada um aqui, pra você fazer aquele estudo mais a fundo que é sempre importante, tá? Aqui também tem os conselheiros, que também, por exemplo, essa Denise aqui, ó, ela é super famosa lá no Vietnã, tá? Então aqui tem uma matéria dela, eu vou ver se eu deixo na descrição pra vocês, então assim, é uma pessoa grande por trás, aqui no Brasil a gente não conhece, mas ela é famosa lá no Vietnã, tá? É uma matéria aqui de 2016, vocês podem ver. Então ela já tá um tempo na mídia aí do Vietnã. E aqui a gente vê também uma questão muito importante, apoiadores e parceiros. Então vocês podem ver, apoiador Polygon, então tem a ver com a rede Polygon e também aqui com a Shine Link, né? Chain Link aqui. Além disso também, é auditado pela Very Chains. Então tudo isso aqui, ó, tem comprovação. A gente vê muito jogando FT que fala, ah, a gente é parceiro de tal e tal, mas não mostra nada. E aqui tem os tweets oficiais mostrando, né, realmente que tem essa parceria. Isso me deixou com uma Certa segurança maior no projeto. Então, olha só, mano, aqui o Twitter dos estúdios Polygon tá mostrando. Porreverse está abrindo uma nova porta nos jogos. Playtour seu jogo NFT permite que os jogadores emprestem e troquem NFTs para expandir suas possibilidades de ganho. Os jogadores também podem anunciar seu conjunto de NFTs por através da mecânica de criação. Então, aqui verificado, né, mostrando realmente que a parceria é oficial com a Polygon, mesma coisa que a Chainlink, né, a comunidade Chainlink também oficial aqui, mostrando que teve um AMA, tá? Teve um AMA aí no dia 15 de abril, faz pouco tempo. Então, assim, também mostrando a parceria oficial aqui. Aqui ó, da Power com a Chain Link, então isso aqui é muito importante. E para fechar aqui o vídeo, galera, vou mostrar aqui para vocês basicamente uma demonstração um pouquinho aqui do jogo, algumas partes do jogo que tem para você fazer. Então, aqui por exemplo, a gente tem um menu é que você pode estar tá mexendo na música, tá? Pode estar tá mexendo em algumas coisas, tem seu endereço. Então, aqui é o realmente o seu painel aqui do jogo. Beleza, então aqui pode iniciar a aventura. Portal aqui, por exemplo, também você pode estar vendo nesse portal aqui ó. Você pode estar aprovando aqui ó na MetaMask. Tá vendo os tokens? Olha só, você paga só aquela taxinha básica. Beleza? Então vai estar tá carregando aqui um pouquinho Tô aqui vendo com vocês, tá? Juntamente com vocês. Pronto, ó, já aparece Aqui, tá? Você pode estar tá selecionando a quantidade 20 mil foi o que o pessoal ganhou, tá? Aí basicamente você vem aqui, seleciona Na rede aqui e pode estar tá confirmando tá E esses tokens, por exemplo, vão ficar Stakeados aqui, mas não vão ser usados, tá? Depois você pode estar tá retirando aqui os tokens, por exemplo Prontinho, olha só. Agora você tem ali Na capacidade do portal, os seus tokens Ali, por exemplo, tá? Então aqui tem o Marketplace, tem o hall também. Nesse hall Aqui vai ter os ports na sua wallet por exemplo, olha só. Então, tem aqui nesse exemplo aqui a gente pode ver alguns pores, tá? Então, são quatro pores aqui nesse exemplo. Mostra um pouquinho da vida deles, da velocidade, da força, da magia, defesa, espírito e crítico, tá? Então, aqui, obviamente, mais uma vez aqui, pagando as taxinhas de contrato para poder estar tá aprovando tudo. Vai estar tá carregando. Pronto, carregado, beleza? Basicamente aqui a gente também pode ver a parte das missões, tá? Então, algumas missões para você fazer e assim você vai ganhando as recompensas, né? Então, você pode selecionar aqui o seu power, né? Os seus porians. Selecionando aqui, selecionou dois, pode estar tá confirmando e tá aqui na jogatina do jogo, tá? Então você pode estar tá selecionando ali onde você quer posicioná-los, né? Pode confirmar, por exemplo. E assim a gente consegue perceber que tem sempre taxinha para pagar da rede, tá? Então esse é um ponto que você sempre tem que olhar no projeto para você ver se vale a pena para você, ok? Ali mostra um pouquinho dos tokens, tá? E basicamente ali vai estar tá rolando na missão, né? Então aqui você pode estar tá assistindo a missão, tá? Tá mostrando tudo certinho, as explorações que tá rolando, né? Ali é a porcentagem. Tá? também você pode colocar com animação ou não isso para né rodar melhor no seu PC né enfim na sua máquina aí basicamente ali tem um retorno estimado, certo? Bom, e aqui basicamente tá mostrando, tá? Ali a supply, né, que você tem ali bloqueado tal, tá? stakeado. Então não tem muito segredo, né, galera? Deu para ver que é bem simples aqui, tô conferindo junto com vocês e deu para ver que é tranquilo de entender. Aqui tá mostrando mais uma confirmação, ó, por exemplo, mas você precisaria de mais formas aqui no caso, então nesse caso não dá, tá vendo? Para você tá fazendo a missão, então é demonstrado aqui. E, enfim, basicamente esse foi o vídeo de hoje, então, desse projeto, tá? Minhas primeiras impressões aqui com vocês. E agora, cara, tem que deixar claro que não é uma dica de investimento. Aqui eu trouxe conteúdo e agora você faz seu estudo, tá? Tem vários youtubers que postaram também sobre esse projeto, vai conferir e aí você tira suas conclusões, afinal é seu dinheiro, você faz a decisão. Beleza? E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima.